Voltando pra nossa live De farmácia estética Aqui Direto com vocês Vão chamando aí o pessoal Vão entrando A live vai ficar A outra já ficou salva Essa aqui também vai ficar salva E eu quero falar sobre alguns mitos também em relação à farmácia, que vocês não me perguntaram, mas eu vou é, responder aqui alguns mitos, verdades e mitos da farmácia estética, coisas que eu vivo recebendo no meu Instagram e as pessoas perguntam, porque não sabem mesmo, tem dúvidas e... Não, não conseguem interpretar ou, ou às vezes pergunta lá para o conselho Sobre uma interpretação Sobre alguma coisa O conselho vem com uma interpretação ruim Ou errada, equivocada Porque quem está dando não é o presidente que assinou Quem está dando a informação para vocês É quem está lá na frente é, Respondendo aos, a, aos inscritos Aos profissionais E às vezes são pessoas farmacêuticos No, no, no conselho de farmácia Biomédicos, no conselho de biomedicina enfermeiras no Conselho de Enfermagem Que não estão não estão Muito a fundo, muito Alinhado com as Resoluções, e aí responde De uma forma Equivocada Ou com uma interpretação errada Aí a gente questiona, às vezes tem coisa que a gente até tem que Explicar no Conselho, na é verdade Né? Tem coisa que a gente precisa até explicar Minha querida, mas olha isso, isso ali Assim, assim, assim, elas, ah, então vou perguntar aqui, depois eu te respondo e aí elas não têm essa certeza, elas não têm, tudo tem que passar por comissão, tudo tem que passar por comissão, por reunião, por tudo, para poder dar uma resposta pra gente. Seja no conselho de farmácia, no de biomedicina, de enfermagem, de odonto, fisioterapia, medicina, de tudo. Eles não se envolvem em respostas, então a gente tem que aprender a ler e procurar os nossos direitos. Então, perguntam, o farmacêutico não pode aplicar toxina botulínica? O farmacêutico pode aplicar sim toxina botulínica, tá? Outra pergunta, farmacêutico não pode realizar ou pode realizar bloqueio? Bloqueio, só quem pode realizar é médico e dentista. Eu sempre falei isso. Eu vejo cursos e cursos ministrados por farmacêuticos, biomédicos, dando, ensinando bloqueio. Se aprender a se fazer, você pode aprender a fazer tudo. Você pode pegar, aprender a atirar. Mas você vai sair atirando nas pessoas? Eu acho que não, né? Não pode. Não pode. Então, você pode aprender a fazer tudo, mas você pode trabalhar com isto? Você pode legalmente trabalhar com bloqueio? Farmacêutico? Não pode trabalhar com bloqueio. Biomédico? Não pode trabalhar com bloqueio. Enfermeiro? Não pode trabalhar com bloqueio. Então, se cuidem em relação ao que vocês estão aprendendo e como vocês estão aprendendo. Posso fazer uma, uma, um ponto anestésico? Né, um pontinho anestésico, pode. Vocês não usam anestesia alidocaína lá na intradermoterapia? Você pode fazer ponto anestésico onde você quiser. tá Intradérmico. Mas bloqueio? Não. Então, é verdade. Farmacêutico não pode fazer bloqueio. Outra pergunta. É... Farmacêutico não consegue comprar toxinas, mesclas ou qualquer outra substância? Todas as substâncias que estão naquela resolução, é... na última resolução que é a 6, 645 de 2017, todas as pessoas que estão ali, vocês podem sim comprar. Qualquer farmácia, ou qualquer representante ou distribuidora que diga que não, que aquele produto é só para médico, procure seus direitos. Procure um advogado e vá procurar seus direitos, porque pode, eles não podem proibir ou deixar de vender para você, tá? Outra coisa, farmacêutico não pode abrir uma clínica? Pode, pode abrir uma clínica sim, do mesmo que knai que o biomédico que o enfermeiro ainda tem até knais melhores que nós né gente o enfermeiro tem um monte de knai tem knai para para de enfermagem olha que legal <risos> mas o, o farmacêutico assim como o biomédico também pode inclusive o knai que a gente abre vou pegar aqui para vocês que são as que a minha estão abertas abertas também tá é o knai cadê Peguei aqui. É o 9602-5-02. 96.02-5-02. Atividades de estética e outros serviços e cuidados de beleza. É o que tá no meu. Tá? Então, é 96.02-5-02. É esse o KINAI que a maioria... Isso. de se um, um eu vou te chamar... Essa, esse é o que na, a maioria dos municípios aceitam, porque, gente, é municipal. Tem município que a vigilância sanitária vai implicar com esse quinai vai pedir outro quinai Então, o que eu sempre recomendo? Primeiro vai no município, como a gente tem clínicas em vários municípios, capitais, municípios, o que, que a gente faz? Primeiro a gente vai na vigilância sanitária, a gente apresenta, ó, a gente tá vindo uma clínica, assim, assim, vai ter isso, isso, isso, e a gente vai... É enquadrar neste quinai, quem faz isso é o meu contador, não sou eu, ninguém não, e o contador vai lá, primeiro na vigilância, a gente vai enquadrar nesse quinai, tudo bem? Aí o pessoal da vigilância vai falar que se sim, se não, ah, esse daqui mesmo, ah, não, não, não é tudo bem, aí a gente entra numa discussão, porque as já aconteceu de algumas cidades que a gente abriu, abrir e ter que trocar o quinai, porque a vigilância queria um outro quinai, não queria aquele, então a gente sempre fala, faz esse caminho que eu acho que é mais rápido, tá? Tá? É, Isa está falando que tentou comprar. Você tentou comprar o que, Isa? Isa Isa Costa? Toxina, preenchedores? Tem um fornecedor de toxina e preenchedores, vocês já conhecem, vocês me seguem, vocês sabem, né? É a Estética Bio. A Estética Bio, ela vende para farmacêuticos, para biomédicos, para enfermeiros, dentistas, médicos. Então, se qualquer problema que você tiver com toxina, correlatos, dos que são os preenchedores... E vários, vários, vários outros tipos de substâncias, produtos e enfim, eles têm, tá? Eles só não vendem as mesclas porque as mesclas tem que ir direto mesmo nas farmácias de, de injetáveis, tá? Mas tem, tem a tem várias farmácias, né? Eu não vou falar nome aqui porque, né? Não tô falando divulgação propaganda de ninguém, mas tem várias farmácias que vendem. A Biometil, ela tá, meio de, ela tá com algumas complicações para vender em Santa Catarina, me parece. Mas no resto do Brasil, ela está vendendo em qualquer lugar. Não sei, eu estou falando uma coisa, uma informação que me passaram num curso, tá? Conheço muito bem o pessoal da Biometil, gosto. Gosto de todas as farmácias, praticamente, que já trabalhei. Então, tenho uma, não tenho que falar nada de ninguém. Mas só, só acredito que ela esteja com alguma coisa em, em questões municipais ali em Florianópolis ou no estado de Santa Catarina. Tá? Olha só falando, deixa, ah, Eles pra lá Compra de quem quer vender pra vocês, gente Eu sou dessa Desta linha, vocês me conhecem A gente tem que comprar de quem quer vender pra gente Você não quer vender? Tá bom, tchau Tem outros produtos, todos os produtos são muito, muito bons Você tem que saber usá-los E saber quando você vai misturar uma coisa com a outra Vamos chamar o Gilmar, antes que fique tarde, né? E aí, ele vai como farmacêutico. Ele é professor da pós. É que ele não tá escrito. Deixa eu ver qual que é o nome da. Ô, Gilmar, se me chama aqui, ó, no, no, na, nessa carinha aqui. Isso, aqui. Deixa eu ver aqui, não, não aparece, Gilmar? Eu tava procurando. Ele vai entrar. Então, gente. Compra de quem quer vender pra vocês Não fiquem querendo Ah, mas é porque aquele é o único Não é, não é o único não Tem coisas muito boas no mercado E vocês precisam aprender A trabalhar com o que vocês têm disponibilidade Não, só com o que vocês querem Se a pessoa não quer vender Tudo bem, deixa ela Compra de quem quer vender De março, eu não tô te vendo A gente não tá te vendo Eu, pelo menos, não tô Pera aí que eu não para a gente cancelar, que eu acho que deu problema aqui. Aí. Vamos ver se agora entra. Vamos ver se vai entrar. Deixa eu dar um oi aqui. Gilberto está aqui. Tássia está aqui. Vi tanta gente aqui, gente. Tanta gente conhece. Anderson, farmacêutico, legal. Tem bastante Ufa. gente aqui. Ele acho que não está conseguindo entrar Ritinha está aqui falando para caramba também Participando, muito legal Um beijo para você Muita gente então tanta gente aqui Gilmárcio, não estou conseguindo Te conectar Não está conectando Será que a internet está boa? Gente, não estou conseguindo te chamar o Gilmárcio Chamei, mas não tá conseguindo... Estela, ó. Quem tá aqui de professor? Dá um oi. Dá um oi aqui. Doutora Silvia, que saudade. Como está? A Ellen tava aí também. A Ellen Grepe. tá. outra Ellen é aí agora. Mas a Ellen Grepe tava aí também. Que eu tinha visto mais cedo. Oi, Ellen. Tá travando? Sabe que a minha internet tá ruim, às vezes é a minha que não tá boa, né? Peraí que eu tava no 4G, acredita? Peraí. Pera, que agora vai. Agora vai, agora vai. Pera aí que agora vai. Dani, oi Dani, tudo bom? Tá no Rio Grande do Sul ou tá no Nordeste? Deixa eu achar ele aqui pra chamá-lo. aí. Então é assim, ó, os farmacêuticos estavam aí preocupadíssimos aí com a atuação da farmácia estética. Eu vou falar, minha, minha crítica em relação àquelas, às resoluções é essa. Nunca nunca fechar demais uma resolução, deixar ela mais aberta. E a segunda crítica, que não é uma crítica, eu acho que é mais uma constatação, é que vocês, farmacêuticos, estão muito bem, não estão mal não. Só por conta da eleterapia, de alguns procedimentos estéticos... Vocês não devem ficar preocupados com isso, não Vocês devem, pelo contrário Aproveitar e fazer boas parcerias O que que resta? Não é? Vai fechar as portas, vai ficar chorando? Não Vai fazer boas parcerias e vai ter sucesso aí No, no, no negócio de vocês Gente, eu não tô conseguindo conectar ele Hoje o Márcio chama você eu, nessa carinha aí Eu tenho duas pessoas a Melissa, a doutora Melissa, fisioterapeuta, faz parte do nosso time de ozonoterapia aqui. Ela é uma da Mari e da Milena Castellani. Agora acho que vai. Acho que agora vai. Se não for, Gilmar, você vai ter que deixar para outra, hein? Porque não, né? tem que ir. Certo? Oi! Eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Vocês estão vendo ele? A tô minha câmera ouvindo. parece estar tá gravando. Tá me escutando? Tô, tô te ouvindo, sim. A câmera que tá ruim aqui, que ela não tá. Acho que é a conexão minha aqui que não tá muito legal, não. Não, vou ficar na voz então, pode ser. Pode, muito pode diferente. ser, sem problema. Pode ser nem sem problemas nenhum. Tudo bem? Tudo tá bem. Tá vendo, tem bem. professor? Também. Um abraço a todos aí. Ellen, Estela, todo mundo. Pegar. Todo mundo que está aí. Muito bom. Muita gente aqui, muita gente. Márcio, você como farmacêutico, farmacêutico esteta já, formado pelo Nepuga também, né? Foi aluno nosso de qual turma mesmo? Já faz... Eu sou da aqui, turma Raul né? 7, já Hall 2015, 7. 2016. Nós já estamos na Raul 19, inauguramos agora. Acho que ele caiu, gente. Que pena, né? Não, não, Isa, não precisa ter, Você é, é, é, é dentista, Isa Costa, 828, você responde para mim, Você é dentista, farmacêutica, o que, que você é? Caiu, Gilmar, você vou te chamar de novo, porque, né, sou persistente, teimosa, vamos lá, responde a Isa, depende, Rof é para quem é dentista, gente, dentista. Que tem que ter o um curso em farmácia e estética E no curso de farmácia estética você vai aprender a fazer toxina, preenchimento, fios Tudo com uma harmonização facial Biomédico, farmacêutico, enfermeiro faz a harmonização facial Dentista faz a harmonização orofacial Há quem discorde de mim em relação a isso, eu entendo Mas é o meu ponto de vista, não vou mudar Hoff, a harmonização orofacial é para dentista Armadação facial avançada, como vocês quiserem chamar, é para biomédico, farmacêutico, enfermeiro, tá? E logo mais, quem sabe, outras profissionais estão entrando também. Mas nós podemos fazer. Curso de HOF, gente, é para dentista. A gente está lançando o curso de HOF, pós-graduação em HOF. Armadação orofacial. Aí eu tenho... É, só vou responder essa pergunta, depois eu falo com vocês, mais. Aí eu tenho biomédicos, farmacêuticos e enfermeiros perguntando, Ana, posso fazer a pós-INHOF? Poder fazer, você pode, mas atuar com alguns procedimentos que a gente vai ensinar lá em Hoff, você não vai poder Porque a gente vai ensinar procedimentos cirúrgicos na pós-diamunização de, de orofacial E aí você, farmacêutico, enfermeiro, biomédico, não vai poder trabalhar com o cirúrgico Entenderam? Então, assim, poder fazer, vocês podem fazer qualquer pós-graduação. Mas trabalhar com aquilo, você não vai poder fazer. Eu posso fazer uma pós-graduação em direito da família. Mas eu não, não, não sendo advogada, não tendo OAB, eu não posso atuar em, como advogada em direito da família, defendendo uma família, numa vara da família, alguma coisa assim. Porque eu não sou advogada, não tenho OAB, eu não sou registrada no, na OAB, então eu não posso. Entenderam? Então, Gil Márcio, tá ruim a conexão, que pena. Vamos se preparar para a próxima live Você aparecer e falar um pouquinho sobre os é... Obrigada, Beniza Eu sou persistente mesmo, né? Você sabe como eu sou, né? Vou contar a história do Beniza só um pouquinho aqui para vocês Pô, Vocês querem saber? Vou te chamar, Beniza, você quer aparecer? Não, né? Vou chamar as pessoas de surpresa De repente elas não estão preparadas Elas ficam bravas Olha só, o foi uma das pessoas, quando eu falei a primeira vez em Biomedicina Estética, lá em 2007, 2008, sei lá, 2006. 2006 eu comecei lá, mas em 2007 eu comecei a falar em, em Orkut. Benítez e a turminha dele do ACO, o caíram matando em cima de mim, gente. Mas o Benizio é gente boa. E aí ele, mas como que é isso? Como que é isso? Mas ele foi a pessoa que me levou lá para um congresso em Maceió para poder explicar o que, que é Biomedicina Estética. Foi a primeira vez que eu falei em público sobre a medicina estética em 2008 Pode chamar? Já que, né, tá boa a live aqui A gente tá falando de farmácia estética Mas tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? A gente vai fazer a live rapidinho, tá, Benício? Bem rapidinho, porque a gente vai fazer a live terça-feira Falar esse é a surpresa do pessoal Mas... Vou colocar o professor Gilberto também, um pouquinho, gente Não vou dormir hoje, né? Vou ficar aqui. ficar Gente, acho que a minha conexão... Ah, voltou! Chegou! E aí, Benício? Tudo bom? Tudo bom? A gente tá fazendo uma prévia já. Tô até com tá colete. Uma prévia já. Cadê teus alunos? Ah, então. Daqui a pouco eles desaparecem. Ah. Aliás, deixa eu dar os parabéns não só pela live pelas explicações. E avisar para todo mundo. Gente, eu não sou da área de estética. Eu sou biomédico também. Mas eu tenho o maior orgulho de dizer que eu vi de perto o início de tudo isso. Por isso que eu falei. Viu? Persistente, muito persistente, sim. Lembra, Tudo bem você com você? Que... Quanto tempo tem que a gente bom. não conversa, né? Tudo bom. Desde aquele dia que você foi lá em Curitiba, lembra? Já tem dois, dois anos. Eu já estou... Não. Há cinco anos. Porque eu já estou aqui em Curitiba há quatro anos. Não, eu mas fui que tá... muito... lembra que você foi na clínica lá me visitar? Lembra. Você... Tua filhinha? Não foi? Sim, sim, sim. Foi há dois anos atrás. Foi um ano e meio, dois anos. Mas, assim, isso, isso, mais ou menos isso. É, Foi tem no sim, começo né? do ano passado, eu acho. Que até fui e... dar um... Mas eu não tô mais em Maceió, eu tô em Curitiba agora. É, você tá em Curitiba, mas você era de Maceió sim. na época da pauleira. O povo do Nordeste caiu matando <risos> em cima de mim. Que negócio não, eu, é isso? Eu, eu, eu não vou tomar muito tempo da live, mas assim, eu posso dizer que vi de perto e na época a maioria dos biomédicos não entendia esse foi o principal ponto não entendia o que era a ideia da biomedicina estética e aí nós não aceitávamos porque nós não entendíamos os que eram um pouquinho mais cabeça aberta começou a te ouvir e você explicou o que que era a ideia da biomedicina estética como é que os biomédicos poderiam atuar na biomedicina estética e a partir daí Começaram os convites para que você apresentasse de forma bem contundente o que é a ideia da biomedicina estética. O, o auditório lotou. Só para vocês terem uma ideia no não só para vocês terem uma ideia no congresso foi eu acho que foi o segundo Cal, o segundo ou terceiro CalBM. Ah, nós pedimos para que a Ana ficasse um dia a mais para que ela repetisse a apresentação porque não coube. Todo, todo o congresso inteiro foi assistir a palestra dela da biomedicina estética então aquilo marcou muito e eu lembro que a partir daí você não só amadureceu a ideia como começou a escrever a legislação apresentou para o pessoal do CRBM e as coisas mudaram, mas mudaram tanto que o que é a biomedicina estética hoje, O né? que é, então, né? Quem diria? Nossa. Dez anos não, não, não já não, não, não. de habilitação nós temos. Muito bom. Eu, só só para finalizar, já que eu matei a saudade de falar com você, gente, toda essa discussão nasceu no Orkut. Pronto. Terça-feira, na nossa live, a gente conversa. Pode ser? Vamos falar. Eu tenho print daquilo ainda hein? Tenho tudo guardado Histórico. A ideia da biomedicina estética nasceu no Orkut. Ou seja, faz tempo. Faz tempo. Faz tempo. Mas tá bom, é terça-feira, hein, nossa live. Eu vou postar Ó, aqui, me manda arte. Um beijo pra Meu você. Ah, se você permitir, eu vou dividir a live com uma ex-aluna. Ela é biomédica estética também. Ela uhum. trabalha comigo lá, na coordenação. E ela é formada pelo Nepuga. E aí os alunos é, estão um assim, porque a gente vai falar com você. E eu falei, não. Essa live eu vou dividir com a nossa biomédica estética, que é formada pelo Lepuga. Então a gente vai conversar com você na terça. Sim. Tem uma pessoa ali perguntando: o que é Orcute? Nossa, Ana. Gente, olha, a gente é velho, hein, <risos> meu é hora, a gente fica quieto. <risos> eu vou ver se você faz os prints do Orcute pra a gente postar aí. Na, eu vou procurar. Na, na, durante o dia aí. Eu tenho um salvo tá Mas que legal. Muito bom mesmo. Eu Parabéns vou... por terça Obrigada. Estamos aqui. Valeu. Continuo Um lutando. beijo para você. Beijo. Boa noite. Tchau tchau, tchau, tchau. Boa noite. Gente, é isso, né? Muita história. Vocês não fazem ideia da história. Mas eu vim falar de farmácia estética, né? Mas não podia deixar de falar, porque sou, assim, muito agradecida a oportunidade que o Maceió me abriu para ir lá falar sobre o meu, meu projeto da biomedicina, que é que as pessoas não estavam entendendo, não estavam entendendo. achava que o biomédico... Que você acha que é denigrir o biomédico, é denigrir a carreira. Assim como foi com farmácia, com enfermagem, tem sempre aqueles cabeça mais fechada, mais, né, que não quer. Biomédico nasceu para fazer pesquisa, biomédico nasceu para. E eu falo, gente, mas não é ter um mundo de possibilidades aí afora para o biomédico, a gente não vai poder fazer nada, vão ter que trocar de profissão, não aceito isso. Então. Foi muita luta, mas agradeço imensamente Estava tremendo Eu lembro que minhas pernas tremiam naquela apresentação gente. Eu lembro que minhas pernas tremiam eu Nunca tinha palestrado na minha vida Foi a primeira palestra da minha vida Foi para falar o que era a biomedicina estética Meu Deus E aquilo, eu, minhas pernas Eu senti elas tremendo Auditório lotado Primeira, segunda fileira só tinha autoridade da biomedicina Só os presidentes Vice-presidente, conselheiros Todo mundo ali mas foi isso, né? Graças a Deus Foi uma prova que eu passei E passei bem E chegando ao fim da nossa live da farmácia estética Então, Benício, terça-feira Estou com você na tua live Então vou postar aqui também, gente Muitas coisas acontecerão Nessa live de terça é... A prescrição pela farmácia estética Ela é permitida, é autorizada Vocês podem prescrever nutracosméticos Nutracêuticos, tudo isso Podem, e quem melhor que um farmacêutico para poder prescrever tudo isso, não é? Nossa, a gente tira muitas dúvidas com os nossos colegas farmacêuticos E como quando eu comecei a dar as, os cursos para biomédico, aí começou a vir farmacêutico Daí a pouco veio fisioterapeuta, daí a pouco veio enfermeiro Quando eu tinha uma turma de quatro Vocês querem o Gilberto? Ele odeia aparecer em câmera Odeia, vou tentar ver se ele quer Quando eu tinha uma turma de quatro classes juntas, nossa, o nosso cliente trocava de experiência, o que eles agregavam, né, os farmacêuticos, os enfermeiros, biomédicos, então as minhas turmas começaram a virar multiprofissionais, turmas de multiprofissões, várias profissões, e aí isso agregava muito no conhecimento daquele aluno que ia lá ouvir a primeira vez sobre estética, que nunca tinha ouvido nada sobre estética, né, então é realmente muito... Gratificante. E lógico que vocês podem sim fazer a resolução. A 568... 568? Que fala sobre resolução? Não, é... Ah, tá. Tem a 568 que é uma outra que fala só de, resolu... de prescrição farmacêutica. Pode sim, tá? E aí você tem que fazer um curso de prescrição farmacêutica, se eu não me engano. Mas dentro da estética, mesmo sem o curso, você pode prescrever. Sim, você tem ter do curso de prescrição farmacêutica para você prescrever dentro da estética. Foi isso que eu entendi pelas resoluções, porque você precisa desses produtos para trabalhar com estética, tá? Quer aparecer, Gilberto? Não? Bom, mais perguntas sobre farmácia? Deixa eu ver aqui nas caixinhas de perguntas. As últimas para a gente poder dormir, né? Doutora. Sobre farmacêutico, poder ou não é, fazer técnica anestésica, bloqueio? Podemos? Eu respondi que não, não podem fazer bloqueio Fazer os pontinhos anestésicos, as pápulas anestésicas, podem Mas bloqueio, não A Estela tá aí também Olá, Estela A Ellen também Aí, tá vendo? Eu falo que ele não gosta de aparecer nossa, uma pessoa perguntando, já perguntou Hoje nos meus stories eu fiz lá várias músicas Que a pessoa pergunta o que, que é a música representa na sua vida Tá lá nos meus stories Pode lá ouvir Seu esposo também é na, da área da saúde também? Não, meu esposo não é da área da saúde Ele é administrador, tá? Ele fez administração na PUC Tem mestrado Ele é administrador, gestor E faz... E... Cuida de todo o meu marketing, da empresa e tudo mais, tá? Não, é da doença, mas é quase um biomédico É um biomédico, ou, ou, como que é? Só falta o título de biomedicina pra ele ele entende tudo de biomedicina Tem coisa que ele tá mais antenado que eu, né? Né, Estela? Gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Que outra área você faria da biomedicina? Eu da biomedicina... Eu sou apaixonada por hemoterapia, né? Análises, análises clínicas eu já tenho Gosto muito de hemoterapia Agora outra área da, da, da biomedicina Uma nova, uma nova área Que vai surgir O que, que vocês acham? Pode ser? Ou não? Tem que ser as que existem Não pode ser uma nova, posso criar outra Perguntas, deixa eu ver Vamos ver se tem pergunta de farmácia Vou dar a preferência para as perguntas de farmácia Não tem nenhuma pergunta de farmácia, gente Olha, não fiquem triste comigo Não sou eu Vocês que não estão perguntando Mas essa pergunta aqui eu quero responder Você já pensou em fazer medicina? Já, já pensei em fazer medicina, sim Mas não fui fazer biomedicina porque eu não passei na medicina Tá? Deixa eu contar essa história rapidinho Posso? Sei que já tem gente querendo ir embora, né? Eu fui... É eu pensei sim sempre que ser pediatra eu queria ser pediatra sem pensei em ser pediatra fazer medicina para ser pediatra eu também não seria mato talvez não sei e eu fiquei grávida muito cedo fui muito nova e aí era uma opção ou fazer faculdade fora né ou fazer a uma faculdade perto e eu não passei na USP em medicina porque eu só, só era muito prepotente né muito me achava então eu só Prestei medicina na USP, na Unicamp e em São José do Rio Preto, que era VUNESP, alguma coisa assim só E mais nada, e aí eu não passei na USP, não passei em Campinas, né? Fui para a segunda chamada, mas não passei Aí eu, ah, vou fazer o que der para fazer aqui em Ribeirão Preto Aí, na época eu estava casada, o pai, da, o pai da minha filha, o pai da Bruna Ele falou, ah, tem, tem um curso de biomedicina aqui na Bruna de Mauá você não quer ir lá ver? De repente você passa. Aí eu passei entre as primeiras, porque eu estudava muito, gente, eu estudava muito. Mesmo com filha pequena, eu estudava muito mesmo. E aí eu entrei na biomedicina. E aí eu gostei da biomedicina, porque tinha tudo que eu pens... tudo que eu esperava na área da saúde. Então eu estudava anatomia, fisiologia, tudo aquilo que eu sempre gostei no, no, no colégio, ou no, né, no colegial e tudo mais. Então eu me identifiquei e fiquei. E aí depois que eu estava. Deixa eu ver aqui as perguntinhas que mandaram depois que eu tava seis meses, mais ou menos três, quatro meses, que eu entrei na, fac... na Biomedicina Barão, na Barão, eu fui chamada na... naquela segunda chamada que tem da VUNESP de Rio Preto, para eu poder cursar medicina em Rio Preto. E eu fiquei entre a Curus e a Espada. Aí eu decidi ficar em Ribeirão Preto, continuar na Biomedicina, por causa da minha filha, que era pequena. E não fui fazer medicina por conta disso. Eu não ia dar conta de ter uma cuidar de uma criança de dois anos de idade e fazer medicina, né? Longe da família. Então, eu optei fazer biomedicina. Por isso, que eu fiz biomedicina. E eu gostei demais da biomedicina. Quando eu saí da biomedicina, terminei a biomedicina, que me formei em biomedicina, e eu ainda prestei reingresso em medicina em três faculdades numa eu entrei nas outras não mas aí ia ficar muito muito difícil com meus pais pagarem tudo a minha filha estava maior precisava de mim aí eu falei ah vou desistir disso e investi na minha carreira como biomédica no que eu gostava que era a hemoterapia e não me arrependo de nada de nada mesmo né até talvez faria medicina um dia se me desse se eu estivesse tranquila podendo Cursar bem, tranquilo, uma faculdade. Mas só por isso. Não para poder atuar no que eu atuo. Isso de forma alguma. Tô bem satisfeita com o que a gente tem. Tá? Vamos melhorar. Ah, Ellen, que legal. Que legal. Alguém falou alguma, falou alguma pergunta aqui de farmácia. Vamos lá. Última pergunta de farmácia. Que eu vou responder e a gente vai... Não é de farmácia, mas vou ter que responder essa, né? Espera aí. Foi você que me mandou essa? Espera aí. Ai, gente. Aqui. Qual a minha área preferida na estética, gente? Eu acho que a minha área preferida. Tudo. Não sei qual é a área que eu mais gosto. Adoro toxina e preenchimento, né? Gosto, como todo mundo gosta. Mas eu amo laser. Adoro laser. Potência da luz, né? Os lasers. Acho que é a Ellen que é mandou um esses corações, né? Só pode. Adoro laser, gosto muito, eu acho que assim, tudo, o corpo, o face, eu gosto de tudo Sei lá, e como eu já fiz de tudo, eu gosto de tudo Eu acho que eu não sou muito chegada em capilar, eu acho que confesso que eu tô ainda aprendendo a gostar de capilar Acho que assim, é, acho que é um procedimento lento, demora pra ver resultado E tem que ter muita dedicação do paciente, muita dedicação sua mas eu vou falar para vocês que eu amo laser Eu gosto muito de toxina e preenchimento eu Gosto, tenho resultados Desenvolvi meus métodos, né? Minha metodologia Desenvolvi o PugaCode, o WWV Enfim, tem a Nipuget Tem tudo Hoje passei a tarde escrevendo algumas coisas aqui Mas laser terapia Eu sempre falei que a luz é o futuro, né? Eu não, né? Quem falou, quem falou foi Acho que Einstein E é verdade A laser terapia ela faz coisas numa pele que... E ela quase não dá complicações, ela é segura, então é uma coisa muito bacana. Então, acho que é isso, mas se for a área do corpo, eu gosto muito de facial, assim como a maioria dos nós gostamos, né? Sem esquecer do corpo. O corpinho é importante também. Respondi tua pergunta? Tá, então, o biomédico faz é, bichectomia, Anderson, só se for aquela bichectomia enzimática, né? Lá na bolinha de bichar uma agulha certinho, no lugar certo, no ponto certo, como se fosse uma intrademoterapia. Com cirurgia, farmacêutico não pode, tá bom? Farmacêutico não pode. Mais perguntas? Posso atuar como esteticista, é, questão de farmácia, posso atuar como esteticista e RT ao mesmo tempo? É, Aline, se você pode atuar como farmacê farmacêutica esteta, RT e esteticista ao mesmo tempo? Pode, pode. Você pode exercer duas ou mais profissões ao mesmo tempo. Isso é constitucional, tá? Essa foi a minha defesa lá atrás, quando implicaram eu, biomédica, fazendo estética. Então, pode. Tô gostando de ver a Élio, o Gilberto aí, a Estela Não tô falei ver dormir, né? Então tá boa a live Gente, muito bom, acho que vocês estão... Tem gente que me chama para participar do vídeo aqui, não sei se eu aceito ou não Mas já demos aqui quase que uma hora e meia de live, né gente? Meu Deus, bastante, hein? Eu fico às vezes umas lives aí de uma hora e meia, duas horas. Eu falo, meu Deus, não vai acabar. Vocês estão assim, querendo acabar a live? Me fala que eu encerro aqui, né? Vocês estão querendo dormir? Né? Tá, tá melhor do que a TV, né? A gente já viu tudo que viu, tinha que ver na TV, não tem mais nem nada para ver na TV, não é? Ritinha, qual que é a tua profissão? Você é biomédica, farmacêutica? Qual que é a tua profissão? Givanilda, Givanilda é ótima, ela vai lá na quarentena, ela vem aqui, conheço ela já Que bom Ellen. Ana Carol tá aí também, Ana Célia, mas acho que a Ana Carol também tá Ana Célia, que pena que chegou agora, mas a outra ficou gravada, Ana, depois você assiste Ivanildo, Maurício, muito legal, a Ivanildo também é um nome conhecido que eu vejo aqui, tá sempre nas lives, né? Legal, a gente vai prestar atenção em vocês, pensa já vi várias pessoas que entraram aí, deu oizinho e saiu. Vai ficar salva, sim. Ana Carota tá aí. Quem me perguntou sobre se pode ser RT de duas clínicas, só responde qual é a profissão. Por quê? Biomédico só pode ser de duas clínicas, tá? Só. Outras profissões eu não conheço, pra te falar a verdade. Farmacêutico, enfermeiro, eu não tenho essa resposta. Vou ver esse meu amigo. De março, se ele está online, às vezes eu já fui dormir, né? Se ele pode responder para mim, tá? Porque eu realmente não sei se farmacêutico pode ser de mais de, ah, de mais de dois ou três estabelecimentos. Na biomedicina não podemos, tá? Só dois. Mas na farmácia, vou perguntar aqui porque ele não está na, na live. Estou perguntando, tá, gente? Se alguém souber aí, me responde também, tá? Porque eu não sou a dona da verdade, eu tenho que conhecer tudo de farmácia, de enfermagem, de odonto, de. Né? De tudo. Deixa eu ver quem que tá pedindo. De tudo eu tenho que. Tô perguntando aqui pra ele. Hein? Geralmente não pode, tá gente? Só de duas, mas se for na mesma cidade é tranquilo Porque o RT, é, ele subentende-se que você está presente na unidade caso aconteça alguma complicação, algum problema Se você está muito longe, se você trabalha em várias unidades, como que você vai dar conta deste trabalho, entendeu? Então geralmente eles colocam duas Aí a Janelle, que é farmacêutica também, bem participativa aqui, disse que pode desde que não bata os horários O Silas também, que é de drogaria, disse que drogaria pode, né? É isso Hoje o Márcio não me respondeu, eu não sei falar para você ficar te devendo essa pergunta Pode me perguntar depois lá no inbox ou depois eu ponho uma para vocês assim que eu souber, tá? Pode, eu disse que pode, Anaína Eu fiz que pode sim Ser RT como esteticista e farmacêutico Você vai ser RT como esteticista Nos procedimentos estéticos E farmacêutico nos procedimentos da farmácia estética Você entendeu? Você vai estar Porque o, o RT de estética, o esteticista Ele não tem um conselho Ele vai ter que ir na, na, na vigilância sanitária é, Se apresentar como responsável técnico daquela clínica Daquele centro estético E aí ele vai ser registrado pela vigilância sanitária Como responsável técnico daquele centro estético Para os procedimentos estéticos do esteticista Aí aquela clínica ela também está ela tá, é, registrada no conselho de farmácia E aí pelo conselho de farmácia você vai pegar o RT O registro de responsabilidade técnica Como farmacêutico esteta para os procedimentos da farmácia estética Entenderam? É que assim, gente, é tudo questão de nomenclatura. Eu também acho muito mais fácil abrir um consultório é muito menos burocrático em diversas cidades e diversas... É, por causa da classificação que é tida lá na Anvisa, na, na Anvisa mesmo, e passa para as vigilâncias sanitárias. E é, é um perrengue. Cada cidade tem um comportamento. Então, vocês precisam ver qual é o melhor para a sua cidade, para você não ter essa sabe esse problema essa confusão sabe se desanima estimula vocês não podem né, perder tempo com isso coloca o contador para trás disso para vocês e vão se preocupar com outras coisas que caiba a vocês profissionais da saúde coisas técnicas deixa as coisas burocráticas para o pessoal da para o pessoal do que vai cuidar do administrativo seu um contador por exemplo isso de letra, porque quantas clínicas, quantos consultórios ele não abre, não é verdade? Eu vou ver Silas amanhã eu vejo com o pessoal da farmácia que eu tenho contato e posto aqui para vocês para não ficar devendo essa resposta. A Givanilda fala que ela é RT em duas farmácias comerciais, sendo que ela é sócia da própria farmácia dela. Também era RT de um hospital público na minha cidade. Então, pelo visto, na farmácia é mais aberto. Olha só que bom. Então, é, a 616 fala, sim, sobre anestesia, mas eu vou pegá-la aqui. Calma. 616, peraí. 616, deixa eu ver onde está falando de anestesia aqui. Uma leitura rápida, artigo. Primeiro não, artigo segundo, vamos ver se a gente fala de anestesia. Onde você lê o que fala sobre anestesia? Porque, deixa eu ver, não tô vendo... Fala sobre farmacêutico-proprietário de serviço de estética. 616, eu tô. Fala sobre vínculo empregatício. Fala sobre habilitação. E fala que procedimentos... É... E fala dos procedimentos que ele pode fazer, né? Estabelecimento de saúde estética... Que ele pode só com saúde estética E que não seja procedimentos invasivos cirúrgicos É isso que fala 116 Eu não li aqui sobre, sobre bloqueio anestésico Eu não vi aqui nada sobre anestésico Se você viu, Fer, anexo 2 em bloqueio Peraí Deixa eu ver, anexo 2. Anexo 1, um, anexo 2. O anexo 2 aqui fala preenchimentos dérmicos. Só se estiver dentro de preenchimentos dérmicos. Os preenchedores dérmicos. pode usar hidroxopatia, tá? é ácido helipolilático, ácido hialurônico. Fala sobre o ácido hialurônico, sobre os preenchedores Eu vou ler certinho, mas eu não tô vendo aqui Nada de bloqueio, no anexo 2 não tem Artigo 1, anexo 2 Tô, artigo 1, anexo 2 Gente, meia 25 de novembro de 2015? Artigo 1 o É, eu não li nada sobre, eu vou ler depois com mais calma e posto aqui para vocês, mas eu, não, eu li ela inteira, não vi nada sobre bloqueio, nem sobre anestésico aqui. Eu vi na, na outra, na, na anterior a essa, na 645, na posterior, na 645. Você não tá fazendo confusão, né, na 645? Porque nessa 616 não tem. Isso aí, gente, chegando ao fim aqui da nossa live. Chegando aqui no final da live. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta interessante aqui. Bom, espero que eu tenha ajudado vocês em farmacêuticos, né, que estão aqui na nessa live hoje. Espero que vocês tenham Aproveitado. É... é muito importante que vocês sigam certinho uma metodologia fiel, uma metodologia segura, para que vocês tenham o mínimo, o mínimo, o mínimo de complicações possíveis, porque o que vai sustentar a nossa carreira, a nossa profissão, o nosso desenvolvimento, é cada vez menos complicações em nossas mãos. E para a gente ter menos complicações em nossas mãos, que a gente precisa ter bons métodos, uma boa metodologia, uma boa prática para a gente poder saber o que está fazendo. Aprender com quem tem experiência, tá? aproveitar vocês que são da pós-graduação Nipuga, aproveitar toda a bagagem, toda a experiência que esses professores levam junto com toda a minha metodologia. É, principalmente seguir a risca as recomendações que a gente passa Porque não é à toa, não é, sabe, bobeira Tudo que a gente fala são coisas já comprovadas já são, É o caminho das pedras para vocês poderem ter sucesso, assim como inúmeros, milhares de profissionais que já passaram por aqui. Biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, dentistas e todas as áreas da saúde que é, estão atuando hoje na saúde estética e são ex-alunos Nepuga. Né? E muitos deles pioneiros em suas regiões, em suas profissões Como os primeiros enfermeiros que fizeram, começaram a trabalhar com estética foram formados aqui também Os primeiros farmacêuticos assim lá Então a gente faz todo essa, toda essa, esse trabalho que a gente tem De estar informando vocês é justamente por isso Para que vocês tenham muito sucesso Para que vocês não tenham erros Minimizem o máximo possível com a nossa metodologia o erro de vocês porque a gente sabe o que a gente está falando A questão do bloqueio, ela vou ler certinho, vou procurar aqui Mas ela é uma questão muito assim, de interpretação Algumas pessoas já chegaram falando que pode, outras falaram que não pode A gente já mandou consulta para o conselho, tem regional que fala que sim, tem regional que fala que não É complicado, mas eu vou falar uma coisa para vocês Independente do que está é, sendo autorizado pelo conselho o problema é que o bloqueio faz parte da lei do ato médico Se atentem nisto. O bloqueio faz parte da lei do ato médico Não é que eu não queira defender bloqueio para gente Não é que eu não queira que vocês não façam bloqueio Não é isso Mas é que ele está lá Enquanto ele estiver lá, muitas coisas são arriscadas para gente E outra coisa é... Veja bem se o método que você vai fazer precisa mesmo de bloqueio Porque muitas vezes a dor ela é um parâmetro para você saber se você está na profundidade certa ou errada Se você está fazendo o correto ou não Então nem sempre o paciente estar bloqueado é uma vantagem para nós que estamos ali trabalhando com o paciente Toxina não precisa de bloqueio Preenchimento, todas as técnicas não precisa de bloqueio, tá? Boca, para quem é mais sensível, tem gente que prefere Mas mesmo assim, a gente tem métodos para anestesiar a boca E o paciente não sentir tanta dor Sente um pouquinho? Sente, mas é suportável Tanto que volta, a boca fica tão bonita que volta Não há dor que faça a pessoa se afastar Então, pessoal, não... Foque no bloqueio tem tanta coisa que vocês podem fazer sem bloqueio tantas tantas eu mesmo não faço bloqueio em ninguém nem sequer chamo dentistas eu bloqueio para mim que poderia então trabalhar com dentista ele fazer vários bloqueio para mim mas não faço meus métodos eles são totalmente anti bloqueio sem bloqueio para poder mostrar para vocês que é possível sem trabalhar e quantos inúmeros números dentistas que vieram fazer curso comigo Ana, você vai ensinar bloqueio? Eu falo, gente, vocês sabem, não sou dentista, não vou ensinar bloqueio. Vocês sabem fazer bloqueio, mas eu vou te ensinar um método que você vai fazer sem bloqueio. Vamos testar primeiro? Eles testam e eles amam, e eles não usam bloqueio. Então, o bloqueio não é fundamental, como vocês pensam. Nem para fios, como as muitas pessoas pensam, nem para fios. Eu trabalho aqui, aliás, trabalha comigo um cirurgião, não eu que trabalho com ele. Ele aluga a sala da minha clínica uma vez por semana. Agora minha clínica, como eu disse já em outras lives, tá fechada, eu vou reabrir só em agosto. Então, eu tô mesmo de quarentena. Boa aqui, né? Sem preocupação até com a clínica. E ele não faz bloqueio vou fazer fios. Ele é cirurgião um plástico Ele poderia ter feito. Ele não faz. Ele faz uma infiltrativa. E só pontinhos anestésicos. Não precisa. Gente, não precisa. Porque a dor, ela é um parâmetro de... de... Pra você saber se está certo ou errado. Então... Por favor, não, queira, não me entendam como uma chata aqui da, da, né, do negócio É Tudo bem, se vocês quiserem bloqueio, eu posso ir lá, luto pelo bloqueio para vocês, biomédicos ajuda farmácia a farmácia, a enfermagem, porque vocês querem, vocês acham importante Mas eu estou falando com uma pessoa experiente E que está na área há muitos anos e já desenvolveu muitas metodologias Não precisa de bloqueio Se você tem dúvida ainda como fazer fio sem bloqueio, como fazer preenchimento sem bloqueio, como fazer toxina sem bloqueio, pode ver num curso comigo, ou com o Gilberto, ou com a Estela, ou com a Camila, com a enfim, com a Caetano, me fudir até os nomes, com o Gabriel, né, Gabriel Rezende, então, venham aqui que a gente vai mostrar para vocês como fazer o toxina, preenchimento, sem bloqueio. E tenho certeza que vocês vão ficar surpresos, porque não dói mesmo. Não dói. Não dói, tá? Eu prometo. Podem me fazer um curso, tá? Fios também. Pode fazer o fios a Camila está aí também, professora nossa, sem dor e sem bloqueio. E mais em breve eu vou estar trazendo uma super hiper novidade para vocês que gostam, que são fãs dos bloqueios, fãs que o paciente ele vai se sentir bloqueado sem estar bloqueado Guardem essa, hein? Vão se sentir bloqueados sem estar bloqueado Ele vai se sentir como se você tivesse... Ele não ficou sentindo nada E sem usar bloqueio É um segredo Vou contar em breve Em breve mesmo, tá? É um outro segredinho Bom, gente, já falei muito, né? Empolguei aqui hoje Gabriel Rizende, um amor maravilhoso também Leonel, Caetana, Gilberto eu Tenho medo de falar os nomes porque é que eu esqueço alguém As pessoas foram chateadas Elias, Ju Tem muita gente, muita gente É isso aí, gente é... Um abraço para todos vocês Boa noite Não vou demorar, Larissa, para contar essa novidade Não vou demorar em breve, trago e vai ser... Não é hipnose. Ah, não é hipnose, gente. Não que eu não acredite em hipnose. Eu acredito, mas... Não sei se eu sou, seria uma pessoa que saberia fazer hipnose no, no outro, né? Não sei, tá? Você tá aí também, professora. É, mas é uma super novidade, gente. Maravilhosa. Vou trazer. Mas eu vou trazer dentro do curso, pra vocês virem conhecer, tá? Boa noite pra todo mundo. E... Boa noite, até terça, 19 horas. Menina, um beijo. Eu vou sim, vou estar aqui, terça-feira, 19 horas. Eu vou pôr no meu, no meu, na minha agenda, né? Já tá, tá? Muito bom. isso aí, gente. E vamos falar de outras coisas. Semana que vem, vamos falar sobre enfermagem? E sobre outras coisas junto com enfermários Não só enfermários, porque entra todo mundo, todo mundo pergunta um monte de coisa A gente conversa sobre essas coisas também Mas a gente tem, olha, falar mais sobre ozônio, sobre terapia neural Eu tô prometi, prometi aquela aulinha de terapia neural, mas a gente não conseguiu fazer ainda Calma, a gente vai fazer A semana da integrativa tá quase pronta É que eu sou meio detalhista, sabe? Capricorniana, perfeccionista Então calma, gente Vai ter a semana da, da integrativa que já tá quase tudo pronto pra poder... Apresentar para vocês Entre outras novidades que eu estou trazendo É que é muita coisa mesmo Então eu quero deixar uma boa noite para todo mundo Quero dar Saudações é, estéticas Para vocês e integrativas Que vocês sejam tenham uma noite maravilhosa E amanhã um dia maravilhoso E final de semana estamos em sala de aula Eu e Estela Na sala de Itavis 2 Gilberto, na de peelings E assim por diante né Cada um vai estar no... Numa salinha, 10 salas, quase um congresso, né? Todo final de semana que a gente participa, né, gente? Porque olha, todo final de semana tem 10 salas com aluno em sala de aula É o congresso Nepuga semanalmente Toda semana tem congresso aqui, não é? Então é isso aí, gente, uma boa noite Semana que vem tem aula com a Kirlia da Estética Bio Vão marcando, sigam lá o meu Telegram e o Telegram dela Telegram da Estética Bio e o Telegram meu tá no, no Instagram, lá na bio Tem aula com ela, vai ser na quarta-feira A gente vai ver o horário ainda certinho Mas deve ser por volta de 7 horas Ou às 9, meia, 10 horas da noite, a gente tá vendo E na quinta-feira tem minha live Terça live com o Benício Quarta-feira aula com a Kirlia E quinta-feira minha live Lembrando que segunda, terça e quarta Tem a quarentena com a doutora Ana e convidados. Cada dia eu trago um professor para falar com vocês. E na quarentena, eu tô liberando para quem não é aluno, tô liberando para quem é ex-aluno. Então vocês tem que ir lá no sa... no link da no meu Telegram, porque eu só posto lá o link para quem não é aluno e para quem é ex-aluno. Então entra quem é aluno, quem não é aluno e quem é ex-aluno na sala quarentena com a doutora. E tá 10, tá? Maravilhosas aulas A Ana Carol deu uma aula fantástica De microagulamento e drug delivery Que assim, nossa Amei, então tem que participar Tá bom, gente? Ó Uma boa noite e a gente se vê Na terça-feira Agora na live do Benício Ok? Tchauzinho Boa noite